dito que a greve tem o conteúdo político, como tudo, né? menos o ganho dos grevistas aí que acabam sendo mandados embora, né? ou pedem, geralmente pede dinheiro muito, né? é o jogo, um ganha de um lado, outro ganha do outro, e no final todos levam a vida normalmente.